Dia 1 de fevereiro fez um ano que meu irmão se foi, e até hoje a partida dele é complicada pra mim. Meu irmão sempre foi de viajar muito, porque ele tinha um bom emprego e boas condições, e pra mim, muitas das vezes parece que ele tá viajando como ele costumava, e já já ele chega aqui em casa pra ver eu e minha família. O sentimento de tristeza junto com o de saudade, ele é absurdo. Não dá muito bem ao certo explicar como é esse vazio, mas muitas das vezes eu fico meio triste, isolado e pensando muito, até porque eu jamais imaginei que perderia meu irmão tão cedo assim. Só que eu prometi pra mim para pra minha família e a ele que eu tentaria orgulhar todos. Eu posso sentir dias que eu tô totalmente devastado internamente, mas aí eu penso nos meus pais, eu penso no meu irmão e eu ganho forças pra sempre tentar trazer algo aqui pro YouTube. Porque uma vez ele me disse, nunca desista dos seus sonhos, porque se ficar difícil é porque você tá no caminho certo. E eu acho que esse sentimento ruim essa saudade e essa dificuldade toda significa que eu tô andando nesse tal caminho certo. E ele é um dos motivos disso. Irmão Fábio, faz um ano que você se foi. Mas eu nunca vou me esquecer de você. E eu juro que eu vou todos os dias batalhar pra ser melhor do que ontem. E orgulhar muito você que já tinha muito orgulho de mim. Assim como eu também prometo orgulhar os pais. Eu te amo, irmão. Independentemente de onde você esteja. <risos> Antes de comentarem qualquer coisa, por favor, velho, só mantenham o respeito, tá bom? Esse vídeo não foi um vídeo normal aqui do canal, tanto que só teve uma tela preta e eu falando, é somente uma conversa comigo mesmo e teve vocês pra escutar, até porque vocês fazem parte da minha vida.